A ideia legislativa propõe acabar com a cobrança previdenciária dos aposentados. A sugestão foi feita pelo cidadão do Rio de Janeiro, Everardo Campos, e recebeu os 20 mil apoios necessários. Segundo o professor de Ciência e Política da Universidade de Brasília, Murilo Batalha, é preciso que a população se interesse mais em colaborar e que as instituições acolham as ideias apresentadas pelos cidadãos. Nós vivemos numa democracia representativa em que a participação é essencial no processo democrático, seja eleitoral, seja durante o mandato. E isso contribui ainda mais para a legitimidade das decisões dos representantes. O mais comum é que as sugestões do cidadão sejam feitas ao e-Cidadania por meio do portal do Senado na internet. Mas as ideias também podem ser apresentadas pelo telefone. Mais de 700 já foram feitas à ouvidoria do Senado utilizando essa ferramenta. E a sugestão do Everardo Campos foi a primeira feita por telefone a alcançar os 20 mil apoios. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é ouvidor-geral do Senado, comemorou o fato. Ele se comemorava realmente na ouvidoria do Senado o primeiro projeto oriundo de participação da, da população. É, em particular esse que fala né, do, do sistema presidenciário, da cobrança dos aposentados, que já está inclusive na Comissão de Direitos Humanos. Muito bom. Eu, como ouvidor geral, só tenho muito a comemorar, ficar feliz e agradecer a nossa equipe que está fazendo um bom trabalho. Qualquer pessoa pode enviar uma proposta de criação de lei ou de alteração de norma existente via portal e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. A ideia do Everardo aguarda análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Dourado.